Fala, minha gente. Aqui quem fala é o Sidoca. E pessoal, acabou de chegar essa encomenda aqui para mim pelo correio, diretamente aí da China, enviado pelo AliExpress. Isso daqui é um controle gamepad Bluetooth, o T-Rios T3. E vou estar tá fazendo a unboxing desse controle aí, beleza? E, mas antes de tudo, pessoal, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever aí no canal para dar aquela fortalecida, beleza? Então, vamos que vamos. Bom, parece que veio meio aberto aqui, mas tudo bem. Vamos abrir esse negócio aí para conferir. Então tá aí, pessoal. O que veio dentro da embalagem foi isso daqui. Vamos conferir aí. Aqui é o suporte para estar tá colocando seu telefone e tá encaixando o controle aqui. Ó. Aqui é um dispositivo para estar tá conectando via USB. Aqui é o cabo USB para estar tá carregando aí seu controle. Manual, chinês e inglês. E aqui o controle. Vamos abrir a caixa aí. Então tá aqui pessoal, o controle é um controle bem leve, muito leve, ele tem uma boa pegada, a construção dele é de um plástico duro, parece ser bem resistente, vem com os principais botões A, X, Y e B, os direcionais, os analógico. essa parte de cima vem emborrachada, botão Select, Start e Homer, R1 e R2, L1 e L2, aqui é para você estar tá carregando aí o controle. Então é isso aí pessoal, quem tiver interesse aí em adquirir o controle, eu vou deixar o link aí na descrição, é, se gostou do vídeo, dê aquele like, se inscreva aí no canal, então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!